Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa. Este workshop está inserido nos dias de jardim, que temos vindo a acompanhar desde a passada sexta-feira e que termina hoje, domingo. Portanto, mantenham-se na nossa companhia, ainda temos algumas novidades para vos apresentar. Hoje vamos falar sobre plantas, conhecer o outro lado das plantas, plantas com efeitos comestíveis e medicinais. Para nos falar sobre este tema, temos alguém que é muito entendida nesta matéria, é formada em plantas medicinais. Duas boas-vindas e é com muito prazer que recebo na nossa sala dos workshops a Fernanda Botelho. Olá okay. Fernanda, muito bem-vinda, é um prazer muito grande tê-la uh, presente nos dias de jardim. Ok, muito obrigada, eu é que agradeço estar aqui em Setúbal. No dia 25 de abril, uh, no um dia dos cravos, forma, exatamente. Uh, pronto, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço agradeço esta iniciativa de vocês levarem as plantas até às pessoas. Acho, acho fantástico porque as pessoas, uh, muitas têm, têm plantas no seu quintal, têm flores e desconhecem que muitas são comestíveis e muitas das ervas ornamentais, até os cravos, podem ser comidos, desde que não tenham herbicidas, desde que estejam cultivadas sem recurso a, a adubos de síntese, etc. E, portanto, nossa. não há plantas más. Todas as plantas têm uma função a cumprir neste planeta. Nós é que não gostamos delas, na nossa horta, à nossa beira, acham que trazem carraças para dentro de casa, não trazem. Se nós cortamos as plantas com medo das carraças que vão para os bichos, para onde é que elas vão depois? Tem que ter pois tipo é, pois que se perguntam, isso, é uma, é uma questão. Mas pronto, uh, uh, os dentes de leão, as serralhas, as urtigas, as beldroegas que vão começar agora a aparecer, tudo isso são consideradas, as papoilas... Uh, Plantas uh, daninhas ou ervas uhum. daninhas, e afinal são muito boas, quer para fins medicinais, quer também para fazermos, pormos numa salada, fazermos uhum. um risoto. Para temperar. para temperar. Uma sopa de beldroegas tão típica do Alentejo, toda a gente se conhece. E de forma é que conseguimos distinguir? É, umas das outras? Olha, de que forma é que conseguimos distinguir umas das outras é ter um bom guia ou ir para o campo com uma pessoa, não digo como eu, mas como eu também, há, há, há pessoas e sobretudo os mais idosos que ainda conhecem as plantas, os cardos, os, uh, estas que eu já mencionei, as, as papoilas, os saramagos, portanto, é muito importante as pessoas não fazerem as neiras, e não a, a trocarem as plantas, e eu vou já começar por falar de uma que eu trouxe, uhum. a, a acharem que aquilo é comestível e depois aquilo é, afinal é venenoso. As plantas que são mortalmente tóxicas em Portugal são muito poucas, são pouquíssimas, mas se é, nos é enganarmos já é só uma vez, portanto uhum. é, é preciso ter cuidado, não né? <risos> claro. é? Pronto, e se calhar eu começo por falar aqui desta, que vocês por acaso têm aqui sementes e é uma planta que eu uso muito e tenho muito no meu quintal. E qual é? É esta, chama-se capuchinhas ou chagas, ok? e as capuchinhas chamam-se assim por uma razão que é muito óbvia que é isto elas têm uma espécie de um, um capuz com um bocadinho uhum, de imaginação sim, tem o formato do é né? mas por acaso na madeira chamam-se uh, bicos de papagaio bicos de papagaio e ainda tem outro nome mais engraçado hoje hoje hoje que é, posso dizer não posso dizer, claro. porque, bufas de senhora não sei porquê mas é o nome que lhes dão na madeira a mesma planta tem a tem mesma planta mãos. tem e aliás a mesma planta de região para região do nosso país varia muito o nome, por isso é que eu digo sempre, é importante nós conhecermos as plantas pelos nomes científicos, pelos uhum. nomes botânicos que são os mesmos no mundo inteiro, vais para a Índia, é, vais é para a China, para vais, vais, vais para a Inglaterra, para a Alemanha, o nome científico da planta é sempre o mesmo. E, portanto, é importante as pessoas fazerem um esforçozinho. Há pessoas que acham que isso não serve para nada, para que é que vamos saber... É importante, é. E esta tem um nome um bocadinho difícil, chama-se tropaelum majus. Tropaellum majus, é o nome aqui das amigas capuchinhas. Então, estas plantas eu tenho um jardim absolutamente cheio delas, muita gente não gosta, mas o que é que acontece uh, nesta época? Vem uma lagarta verde e não me como as coisas ah, Nesta altura é Sim, frequente acontecer. porque canta entretida com isto. Como isto tudo, devora isto num instante e fica só aquilo que eu digo o esqueleto, o esqueleto da folha ficam só estas linhas e as lagartas depois lá vão pôr os seus ovos não sei aonde e daqui a três semanas mais ou menos tem o um jardim cheio de borboletas. Epá, é maravilhoso, não me digas que não, portanto eu deixo estar, agora que elas já estão feias então arranco-as, mas antes de as arrancar vou colher estes botões, isto é o botão desta flor antes de abrir, ok? Uhum. Ah. Eu não almocei. Ok, às três da tarde, ainda não almoçei. Uh, mas também não tenho muita fome. Portanto, é uma flor comestível. O chefes de cozinha, todos, se falamos de flores comestíveis, e se só conhecerem quatro ou cinco, esta está lá sempre. É assim, uh, dentro do mundo das flores comestíveis, é a mais conhecida. E porquê? Na sua uh, opinião, porque é que é uma das mais feitas? Olha, porque tem um sabor super... Eu vou dar uma a provar. Isto vem do meu jardim, está lavadinha, porque teve a chover, Posso e, e não, não tem bicho, olha lá para dentro, só não há nenhum caracol, porque às vezes... Isto são boas, porquê que tu achas que isto é tão interessante para os chefes de cozinha? É saboroso. E sabe aqui? quê? É porque é parecido com algum prato culinário? Não, não? é parecido com, com várias plantas. É picante, não é? É, é picante. Sim, dá para sentir é agora. É picante. Sim, sim, sim. Portanto, isto faz lembrar... Vou vermelho um misto... agora. É. é! Eu já estou cheio de calor. Isto é um misto entre rabanete, rábano, agrião... É ou não é? É. É Ainda é. é. dá para sentir agora. Assim, tu tu gostas de picante? Ou oh, nem por isso? Então não te vou martirizar. Não deteste, adoro picante, para. eu dava-te as sementes das capuchinhas a provar. Eu vou provar uma. Se calhar faço umas caretas. Eu gosto de picante. Mas, às vezes, é demais. Eu também não me sei, Fernanda. Foi boa ideia. É bem ideia, picante. Então. Bom, então, ela dá a folha, não é? Depois dá uh, o botão, este, e depois dá a flor. Pode ser em vários tons de cor de laranja, amarelo, dentro dessas cores. E o que é que eu vou fazer agora? Com estas sementes vou encher o frasco, vou pôr aqui vinagre, tapo, esterilizo o frasco, ponho em água a ferver e faço um picle tipo alcaparra. É delicioso, é mesmo bom. Melhor que as alcaparras, mais picantezinho e é muito interessante o sabor. Depois, com as folhas deste tamanho, olha, as folhas deste tamanho, é raro elas terem folhas deste tamanho, mas o meu jardim, como tem muita coisa e agora que as árvores começam todas a dar folha, fica tudo na sombra. E então as folhas, numa tentativa de procurarem a luz, porque as plantas, isto é, as plantas são maravilhosas, as plantas alimentam-se de luz, se nós conseguíssemos aprender e viver de luz, só era incrível, faz-nos falta muita... Mas então, elas para um, transformarem a luz em alimento, fazem uma coisa que se chama fotossíntese, que acontece nas folhas. Claro, é Ora, fundamental na É. Se elas não têm muita luz, elas vão desenvolver uma folha muito maior para conseguirem captar mais luz. Isto chama-se inteligência vegetal, não é? Eu Sim. chamo isso, é mesmo. Elas adaptam-se porque, na maior parte dos jardins, elas são mais ou menos deste tamanho. Nos jardins que tenham muita sombra, elas crescem assim, ou assim, olha o tamanho desta, espera aí, que esta é bem grandona, olha lá, o tamanho disto, ok? Por isso é que nos trópicos, que há muito menos luz, naquelas florestas tropicais muito fechadas, as folhas são gigantes são gigantes que é por causa disso para captarem a luz. O que é que se faz com estas folhas assim grandes? Agora era usar a imaginação, mas eu faço aquilo que se chama um wrap um wrap que é um rolinho onde tu podes pôr o que tu quiseres, arroz, carne, o que se quiser, um refogadinho de legumes. E normalmente é utilizada coisa que quiser... para, para... Ah, eu, para, uso, para... eu uso, eu uso, eu tenho poucos legumes assim cultivados porque não tenho muito tempo, tenho o que nasce lá espontâneo uhum. e praticamente alimento-me o ano inteiro dos meus verdes, são espontâneos, as ortigas, que agora estão a começar a desaparecer, mas depois aparecem as beldruegas, uh, uso as capuchinhas muito, uso a erva cidreira, que já vamos falar dela e está aí, pronto, mas... As, as um, estas aqui, as capuchinhas, têm propriedades medicinais também, são muito ricas em vitamina C, têm, são ricas em clorofila, obviamente, são ricas em ferro e, portanto, são boas para tratar anemias, quando, olha, para as dores de garganta, experimenta uma folha, olha, agora a de provar, porque isto é assim, a flor é o menos picante, depois a folha é um bocadinho mais picante e a semente é ainda mais picante, pronto. É picante, não é? É, dá para ser tipo, <risos> Bom, com estes botõezinhos maravilhosos também podemos fazer outro pico. Podemos fazer um pico com as sementes e outro com os botões da flor antes de abrir. É muito bonito, é um objeto que eu acho um objeto botânico interessante e também é assim. E o procedimento é igual, ao igual. Anterior, não é? Igual, mesma coisa. É um uhum. sofrás, pões vinagre, esterilizas, fechas. E depois o, o, vi, o vinagre é um bom conservante também, que ele aguenta -se seis meses, ali um ano, é uma conserva, é uma conserva. Pronto. Plantas então, comestíveis é... Ah não, há mais hoje, Eu estava é. para três horas de conversa, plantas comestíveis, esta é assim a mais conhecida, olha, a Madre Silva, que é uma trepadeira muito comum que se encontra nos viveiros sim, sim, à venda sim, sim. e que vocês uhum. provavelmente também terão aí na loja à venda, a Madre Silva é docinha, tanto que o nome dela em inglês é Honeysuckle. Honey vem de mel, uhum. não é? E, portanto, chupa mel, que é um dos nomes portugueses também, chupa mel, também se pode comer e é docinha. Portanto, é outra. Esta já estaria no campo das punk. Punk é um conceito brasileiro que está muito em voga, que significa plantas alimentícias não convencionais e dentro das pan que cabe tudo, cabem as magnólias, as camélias, que e se, se podem comer. Um, um leque variado, não é? Muito grande. São as plantas ornamentais, muitas uhum. delas, do nosso jardim. Uh, não, dos espaços públicos, não vamos comer nada porque tem muita poluição, daí não se come. Um, e, e, portanto, podem-se comer plantas que nós nunca imaginamos que se podiam comer. Lá imaginamos que se podiam comer as pétalas da magnólia. Sabes que conhece conheço uma magnólia que sim, tem sim. umas flores uhum. deste uhum. tamanho. Ou oh, das rosas, ou oh, das rosas. Olha, todas as rosas são comestíveis, todas desde que não tenham uh, adubos químicos, nem, nem poluição de automóveis, mas as rosinhas que nós cultivamos no nosso quintal sem recurso a adubos químicos, podemos comê-las, são muito saborosas. Quando, estas não vamos provar, porque não sabemos se elas têm, provavelmente têm. Estas assim mais ornamentais uh, não se come, mas quando as levamos para a nossa casa e depois as cuidamos sem recorrer uhum. a químicos, e já vou dizer alguns truques para as roseiras se saudáveis, mas sem químicos… podem se um efeito medicinal, não A rosa é assim, porque que as rosas estão tão associadas à poesia, às artes, ao amor? Quem acredita em chacras, dizem que elas abrem o chakra do coração. Porque as rosas, quando cheiramos uma rosa, nós sentimos bem aquelas rosas muito perfumadas, nós cheiramos. Sim, transmite felicidade. É? é maravilhoso, sentimos bem. Portanto, elas têm propriedades antidepressivas. Cheirar rosas ou beber chá de rosas, de pétalas de rosa. Nos países do Oriente usam muito, fazem muitas é muito coisas com. Sim, é, se não não é? fazem sim. muita coisa, fazem, fazem geleias, fazem sobremesas, na Índia, na Turquia, fazem muitas coisas com, com as rosas. E nós cá claro, também podemos fazer. Pronto, todas as rosas, se tiverem rosas no quintal, que não usem químicos, aquelas amarelas bem suculentas, assim, muito cheirosas, experimentem. Podemos pô-las em chocolate, assim, para os mais golosos, fazem um fundo de chocolate, derretem uhum. o chocolate, mergulham a pétala da rosa no chocolate, ou então cristalizadas. Que pronto, fica tá? uma dica, não é? é? fica a dica. Rosas com chocolate, combina muito bem. Bom, então, erva-cidreira. É interessante elas estarem aqui perto, isto é erva-cidreira e aquilo é hortelã, uhum. ok? Uhum. Quer a cidreira, quer a hortelã, são plantas que gostam de umidade, que gostam de estar bem regadinhas... Normalmente associamos a fazer chá, não é? Fazer é chá. Hortelã. São plantas para chá, mas também as podemos comer. Uma hortelã, comidinha, depois de comeres alho e tens que namorar a seguir para tirar o <risos> alho a do jeito, alho, é. <risos> mastigas uma folhinha de hortelã <risos> ou de sálvia, a sálvia também funciona, mas, mas são plantas que tu podes ter juntas num quintal ou juntas numa floreira, depois já vamos falar das outras que, o que é que se junta e o que é que não se juntam e porquê. Portanto, numa floreira nós, agora umas dicasinhas só de cultivo também, não é? Claro, é importante. Devemos juntar plantas que tenham os mesmos, as mesmas exigências hídricas. E, e de sol e sombra, etc. Portanto, hortelãs gostam de água, cidreira gostam d'água, água, ok? Já as hortelãs, já as, os, as aromáticas, as, aqui as, as alfazemas e os tomilhos, as salves, a segurelha não gostam d'água. água. Portanto, se nós vamos pôr na mesma floreira... Mas sempre com luz. Sempre com luz, sempre com luz. Nem gostam muito de estar dentro de casa. Gostam de rua, são plantas Sim, de rua. é É, é. Estas aqui, portanto... Se tiveres uma erva cidreira no teu quintal e quase toda a gente tem, agarramos numa folhinha de cidreira, podemos picá-la, pô-la numa salada. Normalmente a pessoa só faz o chá de cidreira e até compra aquele céu. Mas provavelmente saquetos. porque também desconhece, não é? As nossas avós conheciam, o problema é que elas já não estão cá. As minhas já não estão. <risos> tem se calhar... que se passar essa informação de é geração para geração. É aproveitar-se das avós, elas vão gostar imenso. Isto é para os mais pequeninos, que se calhar nem estão a ver isto, mas. A, a, a pôr os netos em contactos com os avós e ir resgatar este conhecimento, ir buscar este conhecimento antigo e muito válido do uso das plantas, porque está-se a perder a uma velocidade incrível uhum. e é uma pena, tem que se resgatar este conhecimento. Uh, tu, tu perguntas mesmo, os adultos não sabem, tu olhas para isto e para aquilo e aquilo é igual, Sim. não é igual. As pessoas, a maior parte das pessoas que certamente associa que é para fazer chá e desconhece todas pois. As, as outras coisas. Mas é assim, entre um e uma e uma cidreira, eu até… Desculpe que as pessoas confundam porque, de facto, elas são semelhantes, mas o truque é sempre cheirar. Cheirem a hortelã, cheira sempre a menta, uhum. ok? E não há hortelã-menta, não há que é então, isso. Eu ia fazer precisamente essa é, pergunta. falaste no outro dia. Exatamente. pois Não há hortelã-menta, todas as hortelãs são mentas, porque todas as hortelãs têm na sua composição mentol. Então, se virmos a, descri a descrição hortelã-menta, é errado. Errado, errado. Há hortelã pimenta, hortelã pimenta, que é a menta piperita. Uhum. Menta piperita, de cá está, outra vez, os nomes científicos importantes. Menta piperita é hortelã pimenta. Menta vulgares é provavelmente essa, é a nossa hortelã da canja, eu não consigo perceber muito bem se é essa ou não. Um, depois há a, a, a menta do campo, a hortelã brava, que é a menta suave É parecida, mas É parecida, parece, essa, essa, É capaz de ser a, a, a menta vulgares ou a menta... Não sei, são cento e tal de variedades de hortelãs, portanto, uh, mas todas cheiram a mentol. Uhum. O poejo, o poejo que temos ali, o poejo é um hortelã, podemos dizer que o poejo é um hortelã, é uma menta. O nome científico do poejo é menta uh, polégium, polégium, daí é que vem o nome uhum, de poejo, menta polégium, sentido. portanto é uma menta. Portanto, todas as mentas são hortelãs e todas as hortelãs são mentas, portanto não há uma hortelã menta, são todas. Okay. Então, Fernanda, deixa-me só interromper, aqui uma, uma, uma questão, ah, é, é, falou sim, das rosas, sim. como fazer água de rosas? Olha, a água de rosas é um subproduto da de destilação do óleo essencial de rosas, portanto precisam de um alambique, sai o óleo essencial, que sai assim uma coisinha de nada, e precisam de toneladas de rosas para extraires 10 ml ou 20 mililitros de óleo essencial de rosa, que é querérrimo. E para extrair o óleo essencial, aquilo vem com água, retira, é todo um processo, retiras o, o, o óleo que fica na superfície da água, retiras aquilo com uma pipeta ou com um decantador e o que fica é água de rosas. Uhum. Há outros processos, com certeza, este é o que eu conheço, nunca fiz porque é muito trabalhoso, apesar de ter um alambique, não é para fazer em casa, quer dizer, há, há uns truques, aí na internet as pessoas podem ir ver como é que se faz, pronto. Há água de rosas que se vende aí comercialmente. pá, é melhor fazer um chazinho de rosas. Podem fazer uma infusão de rosas. E como é que se faz uma infusão? É um chá, basicamente. Podem pôr ou a frio é, ou a, a quente. A questão que está aqui a seguir é como fazer chá de rosas. Portanto, acaba por ser o. É com as pétalas, sim. Então vamos falar dos chás. Exato. Chá ou infusão não é a mesma coisa. Quer dizer, toda a gente diz que sim, mas não é. Chá... Qual é a diferença? A diferença. Então, chá vem de uma planta que é a camélia sinensis. É uma camélia. Camélia sinensis, aquele chá verde, chá, uh, os vários chás dos Açores. Essa é da... planta que dá origem ao chá? Exatamente. É uma camélia de uma flor pequenininha, branquinha, muito bonita. Uh, isso é o chá, mas não é da flor que se faz. O chá faz-se com as folhas, as folhas da camélia sinensis. Com pequeninas, há umas maiores, isso é o chá. O resto, tudo o que se faça com alecrim, com tomilho, com cidreira, são infusões, ou tisanas, são sinónimos de infusão ou tisânia, é, é sinónimo. O que está aqui a acontecer neste jarro é uma água floral a frio. Eu coloquei alecrim dentro deste jarro, com água, fica aromatizado, pode ficar uhum. aqui uma hora ou duas Mas, ou três. qual é a finalidade? É bebermos uma água aromatizada, uhum. não é uma infusão porque não é tão forte o sabor, é refrescante, vamos beneficiar na mesma das propriedades medicinais do alecrim, que já vou dizer quais são. Portanto, isto é uma água aromatizada, faz-se frio, ok? O chá faz-se quente. É quente. E como é que se faz? Ferve-se a água numa chaleira ou num, e num recipiente gosta, qualquer. para quem gosta de chá frio, o procedimento seria igual não, a. a água? Não, não, não. Chá frio é faz o chá quente e deixas arrefecer. Okay. É isso o procedimento de chá frio. É, isso. <risos> é simples, É, é, é. Como é que se faz o chá? Como é a forma correta? Há pessoas que fervem os, as infusões das ervas não se devem ferver. O alecrim, como é um bocadinho mais lenhoso, um bocadinho mais grosso, até podes ferver, mas tipo um minutinho, não se devem ferver. Nem folhas, nem flores. Por exemplo, vais fazer um chá de jasmim, que está aí à frente, ou vais fazer um, um de rosas, não ferves. Colocas a planta dentro de um recipiente. Então o que ferve é água. O que e ferve é explicamos. água e depois esperas um bocadinho. Ferves, esperas tipo três ou quatro minutos que ela arrefeça um bocadinho, um pouxinho, e colocas. E se for uma infusão tens de colocar uma tampa, sempre, a um pires, se não tiveres tampa, uma tampa em cima para que os óleos voláteis das plantas não se percam, porque perdem-se facilmente e então isso são compostos muito importantes para fins isso, terapêuticos. não aplica-se a qualquer chá, não é? a Até, qualquer? inclusive a pós que nós compramos nos pé com os saquinhos. Evitem as saquetas. Sim, é, é preferível que seja o melhor já qual, é? é este, assim, verdinho, vamos ao nosso quintal, apanhamos a planta fresquinha, ah, e em relação à cidreira então é super notório, porque a cidreira uh, seca não tem tanto sabor, seca desidratada, não é? Uhum. É muito difícil de, des de desidratar a erva cidreira corretamente e vamos ter tempo para explicar como é que se faz a secagem correta das plantas. Portanto, o melhor é irmos ao jardim, apanharmos um bom bocado, se usarmos as plantas assim frescas, precisamos sempre do dobro da quantidade do que se usarmos a planta desidratada, porquê? Porque uma planta fresca tem água na sua constituição. Uma planta já desidratada já perdeu a água, Exatamente. está tudo mais concentrado, uhum. precisas de menos quantidade. Planta seca, menos quantidade. Planta fresca, o uhum. dobro da quantidade. quantidade. Sim, muita quantidade. Que é o que eu fiz aqui com este alecrim ainda podia pôr mais. Pronto, depois, eu gosto muito de usar bulos transparentes porque vais vendo a água mudar de cor. Com a, com a água floral não muda muito, mas com a infusão, com a água quente, se isto fosse água quente, isto já estava com uma tonalidade assim verde-clarinha. significa que está tudo bem. Que está tudo bem, mas significa que como ela começa a passar de um verde clarinho para um verde mais escuro, retiras a planta lá dentro, não deixas a, a, a tua planta lá dentro durante Quando uma hora ou duas. Quando verificamos que começa a ficar a água mais escura, retiramos a planta. Antes dela ficar mais escura, uhum. tiras, porque há muita gente que me diz ''Ai, mas eu não gosto de nada deixar de chá de é tão amargo''. É amargo porque a pessoa não fez... Para já porque ferveu, há muita gente que ferve, e porque ficou muito tempo a infusão, não fica muito tempo, 5 minutos, 10 minutos, já é muito, portanto, pois, clarinho. Por ver a planta vai alterar todo o sabor, E vai E vai alterar, vai, fica com mais taninos, fica mais adstringente, no caso de algumas, portanto, não é interessante uh, deixar muito tempo a planta lá dentro, ok? Agora, secagem correta das plantas é? E as pessoas que estão a vir de certeza que, que vão estar de acordo com que ah, é tão difícil secar a erva cidreira. A erva cidreira fica castanha quando é mal seca. E uma planta, quando é bem seca, não pode perder a sua cor. A planta fica verde na mesma e, e com a cidreira é muito difícil. E, portanto, temos Isto a... que acontece com a cidreira e que também com muitas outras plantas. Pronto, não prestam, não é. comprem. Se forem uma loja de plantas, seja ela qual for, e virem que as plantas estão guardadas em sacos de plástico, que também não deviam estar, uhum. transparentes à luz e plantas que vocês sabem que são verdes e estão castanhas, que é muito comum, não comprem, aquilo não presta para nada. Portanto, as plantas bem secas têm de manter a sua cor e têm de estar crocantes, quer dizer que perderam toda a sua umidade, portanto elas secam-se na sombra, com calor e com ventilação. O que é que as pessoas fazem? Penduram-nas à luz, às vezes é nos sótãos, de ramo para baixo nos sentinhos ficam... No que... verão é mais fácil devido às temperaturas mais elevadas e Mas tens inverno. mais luz, portanto, tem que se... se tem, no inverno, quer saber um truque, eu ponho dentro de uma caixa de sapatos dentro do meu carro. É. Faço uns furinhos, faço uns faz furinhos... Sim. Mas quem quiser levar esta coisa da secagem mais a sério, pode fazer um secador em casa com um armário velho. Há muitas uh, demonstrações na, na internet como uhum. é que se faz um secador caseiro, um armário velho, prateleiras com uma rede e colocas aí as plantas em cima. E circulação de ar, quem for assim mais engenhocas até faz uns circuitos de circulação de ar. funciona? Funciona super bem, funciona, já vi muitos a funcionarem muito bem, porque tem que haver esta circulação de ar para uh, levar para fora toda a umidade da planta, senão fica lá presa na, na planta e quando a vamos guardar, aquilo tem umidade, no instantinho fica com fungos, fica a cheirar a, a umidade, e perde a cor, portanto, a secar plantas, essa é a forma correta. Então, não parece ser fácil, mas não desistam, não é? Eu não dizer... desistam, e se comprarem plantas naquelas feiras de plantas que vendem, é? tenham atenção a isso, e também as plantas em casa não se aguentam mais de um ano, vocês foram a uma feira medieval compraram um chá disto ou daquilo, nunca mais tomaram, tomaram uma vez porque andavam com dor de barriga, ou lá o que for, e depois nunca mais tiveram dor de barriga o chá ficou lá no armário. Quando vão cheirar aquilo? cheirá o mofo. Cheira, é para deitar fora, é mesmo para pôr na compostagem, não é para deitar fora, é para, para pôr no composto. Pronto, então, o um, que é que ficou aqui pendurado entre a hortelã e a cidreira ficou, uma coisa pendurada muito importante, é as propriedades medicinais de uma e de outra, uhum, sim. as propriedades medicinais da erva cidreira que se chama melissa, é o nome botânico, melissa officinalis, a melissa é uma das melhores plantas para tratar problemas digestivos que sejam causados por problemas nervosos. Quando a pessoa está muito nervosa e aquilo ah, fica como se chama, borboletas no estômago, não é? Quando vais apresentar um espetáculo, ou tens que ir fazer uma coisa super importante, um exame, sei lá, uhum. um julgamento em tribunal, qualquer, qualquer qual coisa nosso nervoso, não é? nervoso, chazinho de cidreira, de cidreira, levam uma garrafinha com chá de cidreira, vão tomando aquilo ao longo do calmante. Dia, muito calmante, e calmante também para sim, o sim. sistema digestivo e nervoso, é muito específica para isso. Ficamos mais tranquilos. É, e também, outra coisa menos conhecida da cidreira, que é isto, vocês agarram numa folhinha de cidreira, esmagam-na assim um bocadinho, podem pôr um bocadinho de saliva e aplicam aquilo num herpes labial. Uhum. Os herpes labiais reagem muito bem à cidreira. Muito bem não, muito mal, vão-se embora. A sério, <risos> trata mesmo, é, é, A é. Pesquisa, é, é. é. Uh, e é muito simpático porque já batons à venda se virem nos nas farmácias batons de melissa uhum. são feitos com extrato de erva cidreira é muito eficaz portanto podem fazer isso também podem fazer um chá um chá, cá estou eu a dizer chá a ver? Uma, infusão uma infusão forte <risos> e com algodão errada é aquilo mas a folhinha é muito eficaz e ao longo do dia vão vão, vão trocando a folha é mesmo muito, muito eficaz já que estamos a falar de herpes e é um mal que muita gente tem os herpes labiais têm a ver com o sistema imunitário estar muito em baixo, não é? Uhum, sim. Portanto, fortalecer o sistema imunitário é fundamental e uma das grandes plantas para isso é também, podemos dizer, que uma punk, que é, uma, pronto, ela não se come, mas podes comer também, que é a equinácia. A equinácea é uma planta maravilhosa, é uma planta ornamental, eu acho que vocês já tiveram aqui sementes à venda, agora se calhar não têm, mas, mas é uma planta que se cultiva, que se semeia no jardim para fins ornamentais e que, e que também se pode fazer chá, normalmente é com a raiz ou fazer extratos. A maior e... parte das plantas é para fins ornamentais, as pessoas depois é que desconhecem. É, muitas o das ornamentais têm usos um, uh, também. Uh, pronto, eu ia dizer sobre uh, os herpes ainda: uhum. outra planta, essa muito comum para os herpes labiais, é um, um bocadinho de alho. Uma, uma fatinha de alho arde, arde, que é um disparate, mas é muito eficaz. Né? que o que arde cura, cura exatamente. <risos> Portanto, ou alho ou cidreira, mas a cidreira é mais simpática. Pronto. Essas são as propriedades principais da erva cidreira. Também é uma planta comestível. Juntem-na numa omelete, numa salada, dá aquele toquezinho assim cítrico. É muito interessante adicionar cidreira numa salada. A hortelã é um refrescante, também é uma planta muito digestiva. É, mais também. é. Usa sem -se chá, os marroquinos usam e abusam, não é? Porque faz calor, tanto ela ajuda a baixar a temperatura do corpo. Está bem? E o mentol, o que é que faz o mentol? Abre as vias respiratórias, portanto, ajuda a, a respirar melhor e ajuda as pessoas a libertarem a, a estas coisas de, de, de alergias, até, etc. Faz muito bem às vias uma respiratórias. Uma questão, considerar. Considerar. se em casa? Não, não. Nenhuma destas plantas se pode ter mesmo dentro de casa. Podem ter, mas elas é ao fim de, de um mês, dois meses, a não ser que seja talvez numa marquisa, rejada, elas gostam de luz, gostam de ar, gostam de ventilação, portanto, a única que talvez têm em casa é o manjericão, que se tiver tempo ainda falamos dele, mas não, colocar plantas aromáticas em casa, elas ganham fungos, há muitas umidades dentro de casa, mesmo no parapeito de uma janela. Eu às vezes tenho os manjericões porque não. dá jeito, a gente compra aqueles já em vaso, não é? Ou, ou pequeninos Senhora, e depois... Aquelas janelas também... fechadas, as chamadas marquisas, isso também não, não é aconselhável, não? Não, podem experimentar, mas regra geral as não varandas, é, não é, há pessoas que, que as conseguem, fechadas, há pessoas sim. que têm mesmo mão verde e conseguem tudo com plantas, mas regra geral não uhum. funciona. Hã? Pronto, há aí mais perguntas? Por, tempo. Tempo. Por enquanto então ainda continuar. Bem. Vou continuar aqui com a nossa conversa. Pronto, isto é um jasmim, ok? Esta seria considerada também uma punk, porque é uma planta ornamental, que pode, é uma trepadeira, é muito aromática, dá um cheirinho maravilhoso. É que se usa para chás, para, é, o chá de jasmim, não é? Uhum. Normalmente aquilo é chá verde, e aí está, aí podemos deixar, com jasmim. Não é só chá de jasmim, normalmente. Mas podes fazer. É um bocadinho amarguinho. E aproveito não, para dizer que os o amargos... Chá verde o chá jasmim? Eu, eu não gosto de restaurantes chineses, gosto mais de japoneses, mas às vezes vou, errar é mas eles servem sempre a refeição, não. eu não, acho que não faz sentido beber, comer comida chinesa com cerveja, não, é com chá verde, pronto, que é o que eles tomam lá. E é o chá verde com jasmim, eles, eles chamam chá de jasmim, mas na verdade aquilo é um chá verde muito fraquinho, com jasmim lá dentro, okay? com flores okay. de jasmim. Um, faz uma sebe muito bonita, atenção que isto é muito invasor, isto cresce muito depressa e rapidamente o cheiro pode ser um bocado enjoativo. Isto é muito usado na perfumaria, na alta perfumaria, mas podemos adicionar as florzinhas numa salada, portanto cá está uma planta ornamental, alimentícia, não é que alimente porque tenha assim muitas vitaminas ou sais minerais ou isso, mas podemos adicionar, porque os olhos comem também, se você vir um prato todo colorido, com Fica flores, tem mais vontade de comer, portanto, juntar um bocadinho de cor nos nossos pratos. Isto é o jasmim trepadeira, há vários jasmins. Um, então vamos aqui ao alecrim, olha, este alecrim... Frente, tenho só aqui uma questão, sim, só antes de avançar, sim. os ramos de oliveira também dá para fazer impulsões. Dá sim -se, senhora. Aí já as pessoas podem ferver um bocadinho. É assim, as, as plantas mais lenhosas, por exemplo, o que se ferve, e já não se chama uma infusão, chama-se uma decocção, o que se ferve são as raízes as cascas e as sementes, como são mais lenhosas, para lhes extrair os, os compostos, não é? Imagina que vais fazer uma infusão, que se pode fazer também, das sementes das capuchinhas ou das sementes do funcho, que é muito comum para, para tratar a flatulência, as cólicas abdominais. As sementes de funcho são ótimas. Aí ferves um bocadinho. 3, uhum. 4 minutinhos convém é ferver. Suficiente. Mas já não é uma infusão, isso já é uma decocção, Infusão uhum. não ferve. Um, o alecrim. O alecrim é uma das minhas plantas favoritas. Mesmo. Ok, é a planta da memória e da concentração. Tem muitas propriedades medicinais. Normalmente as pessoas associam apenas a uma planta uh, culinária, não é? As pessoas cozinham os morregos e as carnes com alecrim. É uma, é uma erva culinária, é uma erva aromática culinária. Mas o chá de alecrim, primeiro, é ótimo para a digestão. Como são todas as aromáticas, o tomilho, os orégãos, o poejo, todas elas têm propriedades digestivas, melhoram a digestão. Depois, em relação ao alecrim, hum, é bom contra a queda do cabelo, estás a ver? Ainda mais a tempo. <risos> Meninos carecas que nos estão a ouvir, alecrim, toca a fazer um chá de alecrim e depois enchar se a sério, funciona, há shampoos de alecrim, há loções de alecrim, cheira bem, portanto, o cabelo não é que deixe de cair de um dia para o outro, vamos estimular a circulação dos folículos aqui no corpo cabeludo e a circulação em geral. E, portanto, melhora a memória também, é a grande planta da memória, da concentração. É, é o nosso ginkgo biloba, que essa sim é a árvore que dá as folhas que são usadas em compostos para tratar, não, para retardar o Alzheimer. Isto é o nosso mediterrânico. Portanto, nós também temos gincos cá, mas eles não são de cá, são orientais. O alecrim é uma planta completamente mediterrânica, ok? É saboroso, o chazinho é muito agradável à infusão, um, toma-se muito bem, tem uma pequena contraindicação que é ser, que depende, pode ser uma, pode ser bom, pode ser benéfico, é ligeiramente hipertensor. Não é como um café, sobe a tensão arterial. Portanto, se a pessoa tiver tendência a ter tensão alta, não vai beber chá de alecrim todos os dias, várias mas, vezes ao dia. Se, moderadamente. se beber uma infusãozinha de vez em quando não faz mal, mas pronto, regularmente não. Um, depois, é bom também para a circulação, para pernas cansadas, e como é que isso se faz? Porque vocês passam muitas horas em pé. É, é muito bom, à noite, portanto vocês têm alecrim em casa, agarram num frasco maior que esse, Uh, colocam, cortam o alecrim com uma tesourinha ou assim com a mão, enchem com a planta e depois enchem com azeite ou com outro óleo vegetal, óleo de sésamo, óleo de girassol biológico, não é aquele óleo de fritar. Um bom óleo, ok? Uma boa gordura e aquilo ao fim de um mês mais ou menos está, depois ao fim do um mês retiram a planta lá dentro e tens um óleo a cheirar a alecrim. Mas deixamos um mês? Um mês, tem que ficar um mês ao sol, ao sol, uhum. ok? Passado um mês, retiras a planta lá dentro e chama-se um óleo macerado. E um óleo macerado de alecrim é ótimo para estimular a circulação das pernas, dos pés, podemos usar azeite, o azeite e, até... Tem passado esse mês, sim. Em que retiras a planta? Lá dentro. Para sim, sim, sim, sim. A até planta. pode ser um bocadinho antes, uhum. mas retiras a planta, ficas com o óleo a cheirar a alcarim, e esse óleo de alcarim pode Porque usar nas saladas... Porque cheiro mantém-se durante o, todo, todo o mês. Pois né? fica, fica, até pode juntar umas gotas de óleo essencial de alcarim, aí já não usas na salada depois. O óleo essencial é aquilo que eu expliquei há bocadinho, que se faz com, uhum. a, com as rosas, podes fazer com o alecrim e o óleo essencial do alecrim, aliás, é um óleo que nós devíamos ter sempre à mão, porque é bom para o cansaço, quando nós temos que, que guiar, eu muito, tanto de estou no Algarve, como estou em Trás os montes agora não, mas quando podia, andava sempre a fazer um workshop de um lado para o outro e, e não gosto de guiar à noite, mas mesmo Além de dia... Além da má circulação também... Para sono, o, o sono, se tiver sono, levas um raminho de alecrim no carro ou um fresquinho de óleo essencial de alecrim de boa qualidade, e cheiras aquilo. O cheirinho, só cheirar, ou mesmo só cheirar a rama do alecrim, quando estamos muito cansados, cheios de sono, precisamos de nos concentrar, estamos a guiar, o melhor é parar um quarto de hora e dormir. Mas, se não quisermos, cheiramos um bocadinho de alecrim e o cheirinho do alecrim vai-nos acordando. E há pouco também falou, referiu que é bom para a memória. É bom para a memória. Só cheirando, o cheiro do alecrim estimula a memória, ou então bebendo o chá, bebendo o chá de alecrim. Mas só através do cheiro já conseguimos sim, sim. dar um resultado. Isso chama-se aromaterapia, uhum. que não vamos agora entrar aqui, mas Graças podemos, a numa outra, a falar de aromaterapia, que não, também não, é muito verdade. interessante. Mas deixa-me só acabar okay. o alecrim. O alecrim ainda é ótimo nas nossas hortas, nos nossos jardins, faz umas boas sebes, corta vento, se for a paradinha, é uma das melhores plantas para atrair abelhas. As abelhas uhum. andam sempre à volta das flores do alecrim. E aquelas florzinhas, lilazinhas roxinhas, e de abelhas é bom, uh, as florzinhas também se comem. Sabem a alecrim, são deliciosas, delicadas, ficam lindas na decoração de um bolo, ou de uma salada, do que for. Portanto, flores comestíveis bom para as abelhas, bom para a memória, bom para a circulação, bom para tudo, então. bom para tudo. É, é mesmo muito esmaltes. bom. Pronto, então, diz lá. A questão, a questão é diretamente para a Fernanda. Fernando, fale sobre a planta beijo de mulata. Ah, não conheço. Só de mulato. Não, desculpa. <risos> não sei que planta é essa. Cá está, cá está, nós sabemos. se a senhora agora me conseguisse dizer o nome botânico, talvez eu soubesse, mas provavelmente não sei, porque me cheira a planta ou africana, uhum. ou brasileira. Pode ser que a é senhora, entretanto, vai à internet. Pois, vai à internet e procura o nome científico, mas provavelmente não sei. Uh, eu já estive em São Tomé uma vez a estudar plantas tropicais e aprendi bastante, mas fiquei a saber... O quão importante é sabermos os nomes botânicos, é mesmo fundamental. Mas no mulata, não sei. A senhora pode é dizer, eu não sei. Não pode sei. ser que nos volte a colocar a questão. Ok. Quando devemos cortar a doce lima? Doce Lima. A Doce Lima é muito engraçada, está aí na frente, está ali, um, a Doce Lima, que também okay. se chama, olha, cá está a tal história dos regionalismos. Doce Lima, aqui na minha zona, em Sintra, onde eu moro, Amagoito. Ah, tem por vários ali, nomes também é Lima, do país. Sim. Doce Lima, mas também se chama Lúcia Lima, uhum. também se chama Maria Luísa, também se chama Bela Luísa e lá em cima no Porto ah. chama-se Limonete. até o então, mais conhecida é a Lúcia Lima, eu pelo menos Doce Lima, é parece... Lúcia Lima é, é. No Porto. É muito conhecido o chá de Lúcia Lima. Lima e é um dos que também a planta fresca é muito mais, uh, muito mais Pronto, agradável. Isso é uma regra base, aplica-se para, para todas as sim, plantas que querem fazer o chá. É mais fácil de secar do que a cidreira, é verdade, mas não comprem chá de Lúcia Lima seco quando a folha está castanha. Um bom chá de Lúcia Lima tem de ter a folhinha crocante e verde. A boa época para cortar é logo ali, quando ela começa Mas a dar... porque vai, vai afetar a, a, a finalidade do, desse chá? O quê? A época de cortar, Sim. se Assim, se a pessoa for, como eu, e gostar sempre mais de usar o chá fresco, uhum. vai cortando e vai fazendo, sabendo que no inverno porque não tem chá. isso, pode fazer diferença, não é? Não! Porquê é que secam as plantas? Secam-se as plantas para as termos disponíveis durante mais tempo, porque uh, a lucilima... A Lima é, é um caso muito curioso, porque é um arbustezinho, que parece que morreu, aquilo depois do verão, assim, em outubro, perde as folhas todas, começam a ficar secas na, na planta, assim, feias, aí devemos cortar, devemos cortar e umas podas assim, bem radicais, parece que ela morreu, fica o tronco todo seco, pronto, lá se foi a Lucia Lima, mas não foi. Depois, assim, lá para fevereiro, começas a ver outra vez os rebentinhos, é, é mágico, é mágico mesmo, portanto, convém podá-la assim, quando antes que as flores, que as folhas comecem a secar na árvore. portanto Nunca se apanham folhas já secas, que estão secas na própria planta. Não, ela já, já está no seu fim de ciclo, já não tem as mesmas propriedades terapêuticas. A Lucilima Lima é uma das grandes plantas para baixar a tensão arterial, uhum. junto com o alho. E a folha de oliveira, que alguém há bocadinho perguntou e depois não acabei de responder. A folha de oliveira também se pode fazer em fusão e é uma grande planta para diabéticos e para baixar a tensão. Há muita gente que toma, a minha mãe tem 88 anos e é isso que toma, junto com mais duas coisas, não toma, não toma medicamentos. Toma No fundo, aquilo é um medicamento que ela uhum, compra na farmácia sim, e aquilo tem. É natural, assim. Folha de oliveira, alho e pilriteiro. Chama-se cretaegos, é o nome botânico do pilderiteiro, que é o espinheiro alvar, que é uma arrozinha espontânea que vai por todo lado, em flor agora. E o pilariteiro é a planta do coração, regula o batimento cardíaco, melhora a ansiedade, é um grande, grande regulador cardíaco, portanto os idosos, que não estejam ainda dependentes daquela medicação toda, que muitos estão de muita medicação. Eu não queria entrar por aí porque é um tema, mas faz-me confusão os idosos, eu tenho muitas amigas enfermeiras que dizem a quantidade de idosos que morrem por não saberem tomar bem aquelas, porque são mini bombinhas, até podem ser boas se tomadas corretamente. A minha mãe, eu sei é o caso da minha mãe, porque ela quase que morreu porque, é pai não devia estar a dizer isto. <risos> Não, não, não, mas não. é verdade, os idosos, muitos dos idosos, não sabem ler, Sim, ou, tem, ou mal, ou, ou, ou mesmo que saibam, trocam, ah, este era para tomar de manhã, este é à noite, o outro era com o almoço, se não tiver lá alguém a apoiar, aquilo muito facilmente descamba e, e, e tem resultados muito pouco uh, simpáticos, pronto. Já tenho um, aqui a imagem da, da questão de há pouco, beijo do Ah, do a imagem, mostra lá. Ai que gira, então isso é uma vinca, assim, essa planta, assim, assim é o, o qualquer coisa, róseos se co... eu sei o que é, isso é uma planta que as pessoas têm no seu, um, da lá o nome botânico, já agora, um, é, não é centrante os róseos tem só ser catarantos, catarantos róseos, é isso mesmo. Catarantos róseos, não sabia que se chamava beijinho de mulata, por acaso não lhe conhecia esse nome botânico, mas isso é uma planta de Madagascar, nós temos cá com planta ornamental e essa assim dá-se dentro de casa. Extraem daí dois compostos, a vinciristina e a blastina. Que são usadas para. Não é para fazer chá com ela, não é? Uhum. Mas é usada pela indústria farmacêutica para fazerem uh, medicamentos para tratar a leucemia, com muito bons sim. resultados. Já há a muitos para Era para falar precisamente Pronto, sobre Pronto, é isso. É uma planta questão. medicinal interessante, mas não é para, para uso caseiro. Uhum. Pronto. Para uso caseiro, temos estas aqui. Temos tempo ainda de falar disto? Temos tempo, sim, temos, ainda temos Pronto. tempo. Pronto. Então, é assim, quando nós. Queremos plantar as nossas aromáticas em casa, ou as nossas. Podemos ter um canteirinho, mesmo quem não tenha muito espaço, pode ter um pequeno canteiro. Eu ia referir, Fernando, eu ia referir precisamente isso. Às vezes as pessoas calhar, acabam por abandonar esta ideia precisamente por causa do espaço. Mas não é um motivo, não é? Porque podemos ter... Venha ao Leroy e compre um destes canteirinhos de madeira. Eu sou mais apologista das matérias, dos materiais naturais do que dos plásticos. Portanto, isto é uma boa opção de floreira e à frente estão viradas ao contrário, mas dá para ver são umas floreiras de metade do tamanho desta. O que é importante saber é o que é que se pode misturar. Portanto, como eu já disse, não misturar plantas que precisem de muita água com plantas que precisem de pouca Exatamente. água. Portanto, um canteiro... Com plantas com baixas exigências então, hídricas. Isto convém saber antes de irmos comprar a planta, para depois não corremos o erro de misturarmos umas Exatamente, outras. Exatamente, acontece muitas vezes. Olha, isto que temos aqui chama-se leca ou argila expandida. O que é que isto faz? Isto põe-se sempre no fundo das dos, dos nossas hum, floreiras, das floreiras uhum. ou dos vasos. Se não tiverem isto, isto é mais eficaz, mas também podem agarrar num caco, se tiverem lá vasos partidos, partem em bocadinhos pequeninos e põem aquilo no fundo dos vasos, que os tornam um bocadinho pesados, se for uma floreira grande fica muito pesada, portanto isto é uma opção interessante. Porque é leve. Também. Porque é leve e porque retém água e faz uma boa drenagem, permite que haja drenagem, porque se vocês vão fazer isto sem uh, ter um bom sistema de drenagem, quando regam, a água fica ali muito acumulada e as plantas acabam por apodrecer na raiz. Nós não queremos que isso aconteça, portanto, fazer uma boa drenagem é importante. Outra alternativa a isto são as rolhas de cortiça. Quem gosta de tomar um bom vinho, escolha vinhos com, em garrafas com, com rolhas de cortiça, é que agora já vão escasseando, mas uh, usem aquelas rolhas cortadinhas aos bocadinhos e fazem uma base um, na vossa floreira com... pode-se misturar a leca, por exemplo, Pode, com a... Pode, com a... pode, sim. Pode misturar as duas Ou coisas. até com os pedaços do vaso, não né, para Até os três. A ideia é criar ali uma, uma altura, depende depois da floreira, para aí assim, antes de porem a terra, para que haja drenagem, para que a planta, se tiver que ir lá com as raízes, não fique encharcada. Até esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro depois passo. Depois de escolhermos as plantas que queremos sim, ter. Sim, sim. Mesmo aqui, nestas floreiras bonitinhas que ficam penduradas e são muito, muito engraçadas, também sempre colocar um bocadinho de leca no fundo, uhum. ok? Okay. Ou até podem misturar um bocadinho na terra, porque isto também vai, se for misturado na terra, isso vai reter a água e a água não fica toda encharcada na terra, não é a terra que vai absorver a água e isto vai libertando a água devagarinho. Ah, Portanto, vai ajudar, tem, na, tem muitas vantagens. Sim, da, da sim. Água. Uhum. pronto. O que é que eu tenho aqui? Plantas que não precisam de água, exceto esta. Tenho aqui um Rosmaninho. Mas, mas não precisam sempre, mas precisam de poucas. Sim. Onde é que se dá o Rosmaninho? O nome botânico do Rosmaninho é lavandula Stoecas, ou lavandula Pedunculata, ou lavanda Luisiana, são cinco. Lavândulas. Portanto, podemos dizer que uma lavândula ou um Rosmaninho é uma alfazema. Ok? É correto, apesar de haver muita gente a dizer que não, é correto porque as lavandas ou lavandas são associada a essa imagem, aparece lavanda. Olha. Isto é uma lavanda, podemos uhum. dizer que isto é uma lavanda. Esta aqui é o é, um, a lavândula um, a, como é que se folha estreita, um, angustifolia, angustifolia, quer dizer de folhas estreitas. também é lavanda. E, então, esta aqui, é aquela lavanda dos franceses, aquela que aparece naqueles campos A da mais França, pode Não ser... é esta aqui. Não, não é, é não. Não, não. Não. Esta é espontânea. Não. Cresce aí na Serra da Arrábida, em Trás-os-Montes, no Alentejo, está por todo lado, é espontânea na nossa flora mediterrânica. Esta não. Esta já é um híbrido, é uma planta que se usa muito para fins medicinais e para fins cosméticos e até culinários é esta, que a flor é diferente, não é esta coisinha assim ruchudinha que faz estas estas inflorescências aqui em cima, parece um mini ananás aqui em cima, uhum. isto é característico dos rosmaninhos, ok? Que são lavandas. Esta lavanda ou alfazema não tem estas coisas aqui em cima, a flor é um bocadinho parecida, é mais abertinha, pode ser maior, não há aqui nenhuma em flor agora, ela ainda não está em flor, esta está em flor quase o ano inteiro, o rosmaninho assim no inverno desaparece um bocadinho. Para fins medicinais é mais esta do que esta. Esta usa-se no campo, uh, usava-se, olha, um dos usos era cozinhar coelho com um bocadinho de rosmaninho para lhe dar o sabor do coelho do campo ou da lebre, ou da lebre. Uhum. ok? Porque a lebre provavelmente comerá isto, portanto isto juntava-se. Agora não se usa muito como planta culinária. Ah, nos nossos jardins é muito, muito resistente, detesta isto, que é excesso de água, que é o que ela tem aqui. Ela não gosta, ninguém vai, vai regar a Serra da Arrábida. Pronto, para ter ficado com uma ideia, rega as nuvens, não é? E depois ela aguenta-se o, o, o verão todo sem ser regada e, aliás, as plantas aromáticas, Uh, produzem muito mais óleos essenciais, portanto muito mais aroma, quando não têm água. Quando estão sujeitas a stress hídrico, uhum. quando ninguém as rega, elas vão libertar muito mais aromas. É o caso da Esteva, que eu adoro e que está aí por todo lado agora, e que não vou falar dela, que é muito interessante. A que, a sabes qual é, Estevam? É um cistos, cistos claro ladanífero, sabe? Não. Toda a gente sabe, é uma flor branquinha assim, a, que, as folhas são pegajosas, está aí por todo lado, na costa Vicentina, está por todo lado, uhum. Castelo Branco, está em todo lado. E também não gosta de água. Detesta água, detesta água. Aliás, se tu levares aquilo para casa e regares ela morre no instante. E quando está muito calor, quando nós vamos de férias para, para sul, normalmente eu associo a sul, apesar dela também existir muito no interior. Uhum. Uh, tem este cheirinho, ela liberta, com o calor ela liberta aquele cheiro maravilhoso, muito característico. Pois não é regada e a temperatura está mais elevada. Exatamente, né? e aquilo é uma proteção da planta, a planta protege-se libertando a, aqueles, a, aqueles óleos que ficam, que são uma, uma substância meio resinosa, que fica nas folhas e é o que liberta esse cheiro. Deixa-me só voltar aqui então a esta explicação, que isto é muito importante. É porque há muita confusão, mesmo, mesmo nas lojas, acho que nunca vi nas vossas, alguns viveiros que importam estas plantas de Espanha e uh, a confundem. É comum teres um, um alecrim okay, com o nome de rosmaninho. Lá escrito, e é um alecrim. No nosso país, alecrim chama-se o nome botânico, no nosso país em todo lado, o nome botânico do alecrim é rosmarinos, rosmarinos officinales. Ora, rosmarinos remete nos imediatamente para isto, que é um rosmaninho rosmarino e rosmaninho, estão a ver, mas o rosmaninho mas não é, mesmo, não é. é alecrim, rosmaninho é uma lavanda, é uma alfazema. Isto é um bocadinho confuso, eu sei, mas quem estiver um bocadinho dentro do mundo das plantas vai perceber o que eu estou a dizer. Portanto, alecrim não é alfazema, rosmaninho pode ser considerada uma alfazema ou uma lavanda. As propriedades medicinais são opostas. O alecrim, como eu disse, é um estimulante, acorda, concentra, faz bem à memória, estimula. E ao sono, não é? E ao, solo, porque havia aqui ao sono. ao sono para acordar, não é para dormir, é para acordar. Esse, alfazema ah, é que é okay, para dormir. Pronto, estava aqui uma pergunta: se existia alguma específica para um bom sono? Alfazema. Pronto. Alfazema, certo. esta ou aquela, esta é melhor. Óleo, um bom óleo essencial de alfazema. Prefiram óleos essenciais portugueses, já há vários, é questão de fazer uma pesquisa aí na internet, e ter sempre à mão um óleo de alfazema, mesmo para crianças muito agitadas, uma gotinha de alfazema na almofada, na água do banho, num daqueles difusores ajuda elétricos. A acalmar, ajuda é a Ajuda muito a acalmar, até podem fazer um chazinho de alfazema. E o chá de alfazema é um bocadinho amargo, mas levezinho, é bom. Mas se quiserem a lista das plantas para ajudar a dormir, eu faço aqui um instante. Cidreira é outra, uhum. portanto temos... Alfazema, cidreira. cidreira, camomila, grande clássico, camomila as é a mim É, tília. Tília é das minhas favoritas. O chá de tília é um grande calmante do sistema nervoso. E podemos dizer que existe um melhor do que outro? Ou são, todos são para a mesma finalidade? Depende das pessoas. Pois. Há pessoas que testam camomila, há pessoas que reagem muito melhor à camomila, há outras que gostam de tília, o que Aí couva. já é uma questão de gosto, não é? É, é. E, e também convém ir alterando, não? as pessoas não tomarem sempre o mesmo chá. Olha, agora vou passar três semanas a tomar a tília, depois posso mudar para a Cidreira, depois para a Lúcia Lima, uh, mas se calhar a Lúcia Lima é boa para a Timaria, mas a Tia Joaquina, se tomar uh, a Lúcia Lima, fica acordada. É, é verdade, uhum. há pessoas tomam um café à há noite É para ficarmos assim. Exatamente, tempo. mas já há várias. A passiflora é outra, a passiflora, que é flor de maracujá e vende-se em farmácias em extratos, é uma grande planta para ajudar no sono. A valeriana, mas não para toda a gente. Uhum. Há pessoas que reagem muito bem à valeriana, outras que não, e o que se usa da valeriana é a raiz da valeriana, portanto, não é nós termos uma valeriana no quintal e apanhar umas florzinhas e fazer chá. Não funciona. É extratos de raiz, ok? okay. E estou a me esquecer, se calhar, de alguma, mas essas são assim as mais, as mais importantes. Mais perguntas? tem, uh, tem muitas, tinha que Ah é? Yeah, então isso. vamos às perguntas, para Como se deve colher o alecrim de forma a não comprometer o seu crescimento? Olha, é ir... Uh, onde é que ele está? Não está aqui. Eu, este eu trouxe a minha casa. Eu tenho uma sebe grande, é ir cortando assim uns bocadinhos, vão cortando. Se tiverem uma sebe de alecrim, ele está bonito o ano inteiro, portanto não seca e não vale a pena desidratar alecrim. A não ser que queiram usar na culinária e aí cortam umas, umas pontinhas dele, deixam-no secar dentro de um saco de papel, por exemplo, e depois podem moê-lo, podem triturá-lo e fazer pó de alecrim e podem usar nos pratos, nas sopas, no... funciona muito bem batatas assadas no forno ou batata doce ou batata de outra com alecrim, é uma coisa que os franceses fazem muito, podem pôr só assim os raminhos... Porque portanto... o cheiro não desaparece, não é? Não, não... Até o antigamente cheiro... era utilizado daqueles saquinhos cheiro, que, cheiro. que, tem, querido, que se colocava nas gavetas precisamente Mas para... não é de alecrim, cá está a a fazer... É de alfazema, alfazema. Uhum. É, é, é de alfazema, ou rosmanímos... Porque o cheiro também não desaparece. Não quer dizer, ao fim de uns anos desaparece, mas o cheiro do é aquela coisa, nós cheiramos alacrinho oh, e, uau, é, é maravilhoso. aqui outra questão, é também diretamente para a Fernanda, o que é que a dona Fernanda pode falar sobre a arruda? Pergunta a Lilia Marques. Oh, olha a arruda, ela que cá faltasse. A arruda é considerada a erva das bruxas, nós somos um país de supersticiosos, não é? Eu não sou muito, por acaso, e há quem diga que a arruda é a planta das bruxas uh, Talvez por estar associada ao, a, aos abortos espontâneos, eram as bruxas ou as mulheres que conheciam as ervas. Mas é, é conhecido para afugentar o mal, não é? Se a pessoa acreditar... Isso um... normalmente até é comercializado através dos incensos, não é? Existe incenso ah, incenso bom, da Ruda, fazer. esquece isso. Bom. Não, a Ruda as pessoas dizem-me é para ter. <risos> À porta, do lado esquerdo, uma arruda para proteger. E antigamente as pessoas faziam grinaldas com arruda, também com erva de, erva de, de, de coipiricão. Há muitas plantas associadas a, a coisas mais, mais simbólicas, ok? Uhum. Eu, eu, eu não sou supersticiosa, mas no outro dia encontrei no, no campo, é uma planta espontânea, muito à rua e disse, ah, vou levar um raminho para dentro do meu carro. E lá está ele, pronto. Se nós acreditarmos que as coisas nos protegem, é elas protegem. Se acreditarmos que temos mal olhado, também... Pronto. O melhor é sermos positivos, não acreditar nessas coisas, acreditar que é tudo bom, que ninguém nos quer mal e não queremos mal a ninguém, porque se não, querer, não quisermos mal a ninguém, Ninguém nos vai querer mal a nós. É assim que funciona. Acredito Essa é uma mesmo. Geral, mas... É, é, é. Não acreditar no mal. mal Outra existe. questão. Sónia Amar. Tenho 46 anos, sou hipertensa e não sabia que a Lúcia Lima ajuda. Quantos chá pode beber por dia para ajudar a baixar a tensão? Duas chávenas por dia? Sim, duas, três, depende das tensões, mas atenção, porque se as pessoas já estão a tomar remédios para a hipertensão, há ali um compromisso, falo com o médico, é assim, há outra é muito boa, o pilariteiro também é ótimo, aquela que eu disse há bocadinho, uhum. também ajuda, a folha de oliveira também é, uh, pode ir à farmácia, os, os farmacêuticos hoje em dia já sabem muito sobre, sobre ervas sobre plantas, que é, vendem na farmácia e têm informação... Cada, principalmente porque cada vez maior é a procura. É, é, é, é. Como eles não podem vender antibióticos ao balcão, as pessoas vão procurando alternativas, por exemplo, para as infecções urinárias, é uma coisa muito comum. A pessoa ia à farmácia, comprava lá a tal da furadantina, que depois já não fazia nada, que é um antibiótico específico para as infecções urinárias. Agora os farmacêuticos já lhe sabem recomendar um cranberry, um, um, uns, uns extratos de urze, que é muito eficaz, a uva ursina, urso, uva ursina, barbas de milho, peste de cereja. O cranberry, aquela bolinha vermelha, estou a dizer coisa. O caras... cranberry, Sim. desculpa, é, é, é muito, é? muito adstringente, mas vende sem extratos e uhum. é muito eficaz para as infecções urinárias. Portanto, isto para dizer que se essa menina aqui é hipertensa, primeiro é assim, convém dizer aqui uma coisa, a pessoa é hipertensa, que é uma coisa que a nossa medicina não faz, é ir à raiz da coisa. Porquê que eu sou hipertensa? Há genética, há hipertensão genética também, mas tentar perceber porquê que a pessoa é hipertensa, come muito sal, come muitas carnes vermelhas, é uma pessoa muito estressada, há muitos fatores que contribuem para a hipertensão. Uhum, e uma sim. pessoa de 46 anos hipertensa se calhar é uma pessoa muito estressada, não sei. Portanto, tentar primeiro ver de onde é que vem o problema e depois tratar, segundo. Começar por descobrir a causa coisas. Exatamente. E, e os médicos hoje em dia, com todo o respeito que eu tenho por eles, não têm tempo para irem às causas das coisas. E então, toma lá um comprimido para baixar a atenção. Toma lá este para andares mais calma. Ah, começa aqui a tomar um calmantezinho. Vocês sabem que 90% das pessoas portugueses tomam calmantes e ansiolíticos. 90%! É uma barbaridade. Pronto, eles têm. Uh, pronto. Mas, mas, mas muito facilmente eles é lhes receitar, tomem lá, então, nós somos o país da Europa que consome mais ansiolíticos, isso diz muito, Esse, quando e temos tantas plantinhas boas, tantas, cidade, e temos tanto mar e tantos sítios bonitos para, para nos relaxarmos e não ter não vale a pena. dá que aproveitar. Sim, epá, isto é muito, ah, não vale a pena, eu digo, a vida é muito curta, é muito, muito curta para nós nos preocuparmos com... Não posso ser as <risos> Com banalidades, a sério, as, preo... as pessoas preocupam-se demais. Ah, isso amanhã, não sei o quê. Não há amanhã. Há agora. E este momento é para vivê-lo, olhar para o céu e ver Temos as árvores e os espaços. É? Tem que ser, porque senão a pessoa passa o tempo todo. Ah, eu não posso sair porque tenho que limpar a casa. Ah, é... deixar a casa, vai para a rua, está solo. <risos> não, a sério. E eu acho que as pessoas têm que ver o que é que é prioritário, o que é que, o que, é que nos traz felicidade. Vão mexer num canteiro, vão para a terra. Ah, vão... Cada um vai descobrindo tudo, o que é que é o, o que é o que é o claro. para é o que é a que é depois podem é a minha também. E, pá, para mim é é terapia nenhuma, é uma obrigação, não é é o que é o que é o que é o que é o que é quem obsescadas. gosta já vai buscar é o que é Pois, há, há muita obsessão com o que é o que o fungos? fungos. Depende da origem dos fungos, cá está. Mas olha, o tomilho é um excelente antifúngico, Lavar com tomilho e aí funcionam muito bem os óleos essenciais. O de tomilho, que é nosso, ou de uma que se chama tea tree, que é o óleo essencial de melaleuca. Mas aí, Alguns conseguimos fungos. conseguimos arranjar para que é Merbanária? Sim, sim. Uhum. Não vou dizer marcas, mas sim. sim. Mas prefiram portugueses. Uh, tea tree português é um bocadinho difícil. Uh, pronto, os óleos essenciais, a boa qualidade dos óleos essenciais distingue-se pelo preço. Não há óleos essenciais que possam custar todos o mesmo preço. Há umas lojas por aí, que eu não posso dizer os nomes, mas que têm óleos essenciais todos a 3 euros que não presta, aquilo não é óleo essencial. Um óleo essencial tem que custar 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, o óleo essencial de rosas custa 60 euros Porquê? Porque é preciso uma grande quantidade de planta para extrair um bocadinho de óleo. Portanto, óleos que sejam todos ao mesmo preço, não pode ser. O tea tree é um que anda dentro dos 7, 8 euros, uhum. o alecrim também, portanto é um preço Sim, acessível, porque só precisas de uma gotinha, portanto uma gota de óleo essencial do tea uma embalagem dessas também tem um rendimento grande, não é? Não, são embalagens de 10 minutos. Mas apenas com uma gota conseguimos? Uma gota ou duas, no caso dos fungos, uhum. uma gota ou duas, outra muito boa. E durante quanto tempo? Pai, até o fungo desaparecer. Mas numa semana, por exemplo? Depende, depende do fungo, depende, depende ah. muito. É assim, se os fungos forem nos pés, andar com os pés ao ar, é, não, é andar de sandálias, melhor, não é? é assim. É. Uhum. Aí funciona o tea tree, funciona a cavalinha, lavar, fazer uma infusão forte, aí pode ser fervida com cavalinha. A cavalinha é muito, muito, muito, muito antifúngica. Uhum. Há várias plantas, mas tomilho... Apanhar o ar é, é um problema. Sim, comédio. o ar é um problema. As pior. pessoas, por vezes, não gostam, se sentem envergonhadas, porque não é, esteticamente não é bonito. Mas, claro, o, mas o pé gosta. Tapar, o pé gosta O fungo gosta. O fungo não gosta. A solução gosta passa de dar ar. por é, é, é. Tem aqui só para determinados e, e, e que é importante, qual a planta indicada para as enxaquecas? Portanto, para, para as dores de cabeça... Mais uma vez, a mesma, a mesma questão. O que é que está a causar a dor de cabeça? Uhum. Se a pessoa for estressada e a enxaqueca for causada, por andar muito estressado e que fica com muita pressão, precisa de uma planta que ajuda a baixar a, a, a tensão, a, a pressão, não é? A alfazema pode ajudar, uh, depende, depende, uh, é assim, há enxaquecas que só se resolvem com aspirinas, eu, eu uh, a sério, a, a medicina alopática tem o seu lugar, eu quando tenho uma enxaqueca muito forte e tenho de fazer um workshop a seguir, eu tomo uma aspirina, também tomo, eu não digo que agora é ver a causa, muitas vezes, e para mim é tira e queda, eu, como queijo, eu gosto de comer queijo, no outro dia tenho uma enxaqueca. É rara e não é psicológica, é assim mesmo. Fico com isto todo constipado. A massagem aqui, se a dor de cabeça for aqui à volta dos olhos e aqui, automassajar ajuda imenso. Uhum. Se a dor de cabeça for de falta de energia, a não muito embaixo, não tem mesmo o lacrin ajuda imenso. O chá do é muito bom para a enxaqueca. Pá, há várias plantas que ajudam, mas a pessoa tem que ir ver a causa, se foi por uh, laticínios, se foi por uh, alguma intolerância alimentar, se foi por andar com a cabeça ao sol, se é falta de óculos, há muitas causas para as enxaquecas, portanto, não há uma causa. Às vezes só ir dormir e, e fechar, uh, uh, pôr um pano preto em cima dos olhos e ficar tudo escuro, ajuda? É o suficiente, Pá, a Depende, vez, depende. Não. Há pessoas que têm enxaquecas e que reagem muito mal a isto que eu acabei de dizer, aos cheiros, não é? Depende, é assim, mas pessoas que tenham enxaquecas frequentes, é muito uh, urgente irem investigar a causa, uhum. não é? Ok, já pensámos de não ser, mas eu tenho só aqui uma <risos> questão rapidamente. A Sálvia Branca dá-se bem com o nosso clima, como deve semear? Olha, a Sálvia Branca chama-se Sálvia Apiana, é uma Sálvia maravilhosa, Aquilo é, é, é do, da, da Califórnia e do México. É a sálvia que os índios usam para limpar, para limpar o ar. É uma, uma planta muito associada a rituais iniciáticos, etc. etc. Dá-se melhor no Algarve. Eu já tive uma no Quintal, chegou a ficar grande e depois morreu por excesso de água, por excesso de sombra. Gosta de... de ela dá-se bem, mas em, com uma terra mais ou menos seca, pouca rega e, e é uma planta maravilhosa. É difícil arranjar à venda, tem que mandar vir sementes, alguns vivem é muito difícil de arranjar cá, uhum. mas dá-se, dá-se, é uma planta do deserto, portanto, precisa desse de, de tipo de, de habitat. E para a atenção baixa, aproveita também para perguntar... Ah, para a atenção é baixa, baixa mas olha, forma toma formação. lá, bebes isto tudo já. <risos> então, olha, é, é, alecrim, este alecrim, este resolve, alecrim resolve é maravilhoso já. e outra coisa fantástica, café. O café é uma planta medicinal, é? Uhum. Agora faço aqui um bocadinho de publicidade, eu, eu, eu escrevo na revista Jardins mensalmente, vocês acham que também vendem na, vendem na loja? Agora já. Ah não? Pronto, mas, aqui na nossa mas todos os meses faço um artigo de três ou quatro páginas sobre uma planta, que uhum. tem que ir também, depois estudá-la um bocadinho mais a fundo, e este próximo vai ser sobre o café. E pá, deu-me um gozo imenso uh, descobrir muitas coisas sobre o café e que afinal, o café... Que é benéfico. É mais benéfico, tem do algumas... Que do, pensar, do que se possa pensar, não sim, é? Sim, sim, sim. É associado, tem um lado negativo, mas... Também confunde, tem, é vicia, é porque vicia, claro. mas pronto, mas é... Mas se for QB, não for é. Se for QB mais... e neste caso, pessoas que têm tensão baixa, é pá, eu de manhã, a seguir ao pequeno almoço, não tomem juanju, é um bocadinho agressivo para o é por dia, já agora? varia muitas pessoas. É. é pá, o limite é cinco e já é muito. Eu se beber um café às três da tarde, eu queria um antes de entrar, ninguém me ofereceu. Não estou a brincar. <risos> eu bebi um assim, de manhã. Não, bebi um às 11 da manhã, chega. Podia ter bebido um às duas ali. Se beber um café agora, eu sei que não durmo. O café pode temos se... o ritual de seguir cada refeição, pequeno almoço, almoço, jantar... É, é pá, jantar, se aquilo não lhe afeta ou se, é, ou se ou ou na isso, a pessoa, tudo bem. É, é estimula estimula estimula os os estudantes o porquê que os estudantes bebem café porque de facto aquilo põe os neurónios todos a funcionar melhor e o café é maravilhoso agora é assim o café o café é originário da Etiópia é o seu país de origem foi durante muito tempo agora acho que já não é o maior produtor de café do mundo e é o país mais pobre do mundo Dá-nos uhum. pensar. Viva 25 de Abril. Olha, não, pronto. a sério. Terminamos desta forma comemorativa do de 25 de Abril. Fica Fernanda, aqui. muito, okay. muito, muito, muito obrigado. Obrigada, é obrigada. muito interessante, aliás, talvez pelas questões que nos chocaram, ficaram muitas para responder, aproveito para dizer a quem nos colocou as questões que mais tarde iremos dar a resposta. Muito obrigado, okay. uma vez mais, foi um prazer, muito grande. Ok, obrigada a vocês e é e um pronto. tema realmente é muito interessante Sim. e a maior parte das pessoas até desconhece que Está bem. Espero, Espero as voltar, porque ter. é sempre bom partilhar, porque isto são coisas úteis, isto é serviço público e é serviço público que vocês fazem, portanto, parabéns por isso, porque acho que mais pessoas deviam conhecer melhor as plantas e uhum. ter uma relação mais, mais íntima com mais elas. É, é, mais próxima. Faz-nos então, muito bem. Obrigado Fernanda, até okay. uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Foi até si, muito obrigado por ter, ter estado desse lado. Vamos continuar até o fim do nosso dia com os dias de jardim. Continuam a acompanhar os nossos workshops e nossas abrições. Ficam disponíveis de imediato no Facebook, também no canal do YouTube da Rua Merlin. Muito obrigado e uma boa tarde.